E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo seu querido do em Belém. Estamos aqui na Avenida Júlio César, em direção a Mário Covas. E aí, a gente agora está com a minha querida amada aqui na, na, na garupa. Estamos indo ali comprar umas roupas de, de frutas. Tem relação a ver o nosso negócio Ali na Mário Covas Hoje parece que a tarde está mais bonita Do que do último vídeo que eu gravei aqui né Que estava um pau d'água feia E está uma Para chegar lá rapidinho Para não perder muito o dia Que é um pouquinho Um pouquinho longe né Pra ver se a gente chega lá Acho que o pessoal se decidir aí Essa casa tá bonita, né? Aquela casa ali é bonita Agora estamos aqui na venda Independência Bora ir lá rapidinho só para dizer que eu estou aqui dá rapidinho apesar que tem um radar bem ali vou aproveitar o radar ao máximo agora está chegando a PCX agora que já passou um pouco da fase de amaciamento está muito tá bem filé para rodar cara o asfalto é bom né no radar agora vamos retomar a aceleração gradativamente nada de dar a mão numa vez só. o que da mata um pouquinho de som então hoje vai falar pouco tá descansando aí que amanhã não foi fácil As mãos sempre nos freia para qualquer emergência, já fica mais atento a uma correção. Simbol. 90 km por hora, bom demais Um garupado. E olha que o acelerador Tá meio acelerador, não tá nem todo Acho que essa moto dá uns 120, eu acho Sozinho na estrada, né? Tentar chegar lá rapidinho Pra gente não ganhar tempo De trabalho Horas pra trabalhar, né? O dia passa muito rápido, cara Visão sempre além, viu cara? Nunca botar o, a visão sempre no chão. Sempre visualizar os obstáculos à frente dos carros que estão na tua frente. Ó, isso que eu não... que eu não entendi, né? Porque tem esse elevado aqui, né? Aí eu pensei assim, ah, a lógica vai ser fazer a elevada, pros carros passarem por cima, e aí não precisar ficar usando esse sinal aqui para travar quem quer passar por baixo, né? Aí abria só pra quem quer dobrar aqui. Aí eu achei que funcionaria assim, mas não. Passa a gente por cima e passa a gente por baixo também direto. Aí continua travado aqui. De qualquer... Sempre. Aí eu não entendi, eu achei que era pra. todo mundo passar direto por cima. Igual ali na Júlio César. Lá embaixo. Não sei.